Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui deste programa. Estamos com o grande Raulês, comentarista de Counter-Strike, que tem percussões aí também por Valorant e Free Fire, né Raulês? Conta um pouquinho Perfeito. pra gente sua carreira, tudo bem? Perfeito, muito obrigado Pedro por me receber aqui nessa noite. Essa noite super quente de 12 graus em São Paulo, né, cara? Nossa senhora. Oh, Não, eu tava, tava mais difícil antes, né? Até, eu, acho que umas noites atrás tava tipo 10, 8 graus. Né? Não, um e eu tava, eu tava passando mal esses dias, cara. Tava com dor de estômago. Nossa, dor de estômago cara. e frio, cara, uma merda. Ó, é que aí você cama, já contrai quase. normal, né? Já contrai normal. Aí quando vem o frio, você já ainda fica mais. Não, uma maravilha, um negócio maravilhoso. Eu particularmente. É, ah, muita aí você gente... fala assim, acorda às seis da manhã assim, não dá. Então, é, é, é nesse caso aí, o Bob não tá nem dormindo, né, pra, pra poder acordar, né, na sequência. Mas o frio, eu falo, cara, a galera me critica, talvez seja porque o meu peso, é, realmente eu fique devendo um pouquinho no peso, assim, né, assim, né, vocês podem perceber que eu não sou aquela, aquele cara mais, é, assim com músculos e tal, talvez eu fique devendo um pouquinho nisso, talvez seja por isso que eu sinta muito frio, né, mas eu não curto frio, inclusive o frio às vezes me dá uma alergiazinha, assim, é um negócio, uma coisa assim que eu realmente evito, se eu puder evitar, evito, mas tudo bem, passamos por isso, você tinha falado de Valorant, de Free Fire, de CS, né, e foi, uhum. cara, e é meio que isso, né, meio que todo mundo ali no FPS, mas muita gente não sabe, né, quando eu comecei, assim, acho que o jogo que um dos jogos que eu mais joguei, junto assim uhum. jogar mesmo né casualmente digamos assim mas eu tenho um bom número de horas aí acumulado sabe qual é o mal da Steam Pedro é que a Steam hum. ela, ela conta as horas aí você fica caramba cara eu gastei isso tudo de horas aí você fica poxa pensando assim o que, que será que eu podia estar tá fazendo com essas horas? Você começa a calcular em dia, você fala assim, meu Deus, já gastei três dias nisso. Aí você vai contando, né? É um negócio maravilhoso. É um problema ao mesmo tempo uma solução, né? Que você fala assim, ó, oh, gastei isso tudo de hora também. Mas eu joguei muito Dota também, que é MOBA, né? Dota, uhum. joguei muito também, joguei Dota 1, época de que era o Warcraft ainda, época de... mas de Lan House também, né? É, o pessoal não lembra, né, Raulês, o, o Dota ele surgiu dos heróis que existiam em Warcraft 3, queria que você contasse Perfeito. um pouco dessa história, vamos lembrar um pouquinho das origens do Dotinha e um pouco do League of Legends, que tá ali, né? Sim, né, inclusive, né, salvo engano, posso estar passando essa informação errada, né, mas a, a produção que veio, acho que do, os criadores ali do League of Legends, eles vieram também da equipe que trabalhava ali no Dota, Warcraft ainda, eu quero, quero dizer, né, mas isso, essa informação eu, eu, eu posso confirmar depois ou não, mas fato é, né, mas o Dota, o Dota começou, cara, Dota eu, eu comecei justamente, né, no Warcraft, eu gostei de Warcraft, encontrei amigos que falaram assim, pô, mas você já jogou o Dota? Aí eu falei assim, não faço a menor ideia do que seja. Eles me mostraram ali um, um, um mapa, né? Que era um mapa na época, né? Que Sim. era um mapa que você carregava, né? Na época. E... Quando você vai ver, de repente tava ali o Dota, aí eu fui pegando um pouco o jeito e tal, né, na época você não tinha nem como aprender com o bot, né, porque hoje tem essa, essa facilidade, na época os bots eles faziam itens errados, até existia acho que um, um, um Dota, um mapa que era AI lá, né, que tinha uma inteligência artificial lá, mas não era, não era muito bom pra você aprender, mas você aprendeu o que os heróis faziam, né, eu, hum. eu não faço a menor ideia de quantos heróis tinham na época aqui. Eu comecei, mas que surgiram mais alguns depois, surgiram, enfim, então peguei esse processo, o primeiro jogo online mesmo que eu joguei é, foi o CS, né, joguei o CS 1.5, joguei o 1.6 também é, mas jogava Sim. muito casualmente né o, inclusive quem me apresentou o CS né 1.5 foi um primo meu, ele me apresentou e falou assim não, você tem que andar no WASD eu falei assim, como é que faz isso, né aí o boneco ele anda é o... batendo na parede que é, o... né? que é o teclado, né, pra frente e pra trás, pra esquerda e pra direita é, porque até então, o que eu jogava, eu jogava brincando de vez em quando. Era na seta, né? Que também dá pra jogar, né? Mas a galera, a maioria joga, né? Até pela distância e tal, pelas teclas. A maioria vai jogar no WSD. Tem jogadores aí que né, ainda permanecem na, nas setas, né? Tem o, o jogador de, de Jax, que é o francês lá, que jogava na G2. Agora ele tá em outro time. Ele joga na seta, né? E todo mundo, quando todo mundo olha é aqui, eu falo assim, Thay, o que você tá fazendo na sua vida, né? Mas é isso, né? Acontece, brincadeiras à parte... Eu lembro, do, eu lembro dessa primeira experiência ter sido um inferno, que eu, eu batia nas paredes e não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, e meu uhum. primo falou assim, não, relaxa, que você acostuma, né? E esse foi meu mal, né, ter acostumado, né? E acostumou, aí você gosta, aí quando você vai ver, né a gente tá baixando aquela versão No Steam que tinha, né? A galera Sim. usava muito na, na, nas lan houses também. Joguei, mas quando eu voltei sem mesmo a jogar, joguei muito console também, de uma maneira geral, curto alguns jogos aí de console. Né? inclusive uhum. sou fã da, da série Resident Evil, Mortal Kombat também, então, são séries que eu gosto bastante, mas é, aí quando eu voltei a jogar mais no PC assim, era 1.6, mas eu voltei jogando mais Dota, né, na época eu joguei Dota 1, veio o Dota 2, e eu lembro de estar tá jogando ali o Dota 2, acho que o Dota 2 ele saiu para um beta aberto, né, que era um beta fechado antes, ele saiu para um beta aberto, era 2012, e logo acho que no final daquele ano já saiu o, o CSGO, Primeira uhum. vez que eu joguei o CSGO, eu olhei e falei assim, isso daqui parece o CS Source. Eu não gostava do CS Source, né? Pra mim era meio, parecia meio robotizado uhum. as coisas, sabe? Porque no uhum. CS 1.6 o boneco era meio solto e tal, né? Você conseguia meio que, sei lá, era diferente a movimentação, né? E eu particularmente falei assim, nossa, CSGO, né? Assim, eu peguei, inclusive a curiosidade é que eu troquei a chave de CSGO por um item de Dota na época, né? Porque a gente fazia mais uhum. esses trades aí. E uhum. aí eu lembro que eu peguei e falei assim, é... Eh, Ok, né, e joguei assim, joguei na brincadeira, sabe, nem lá nem cá, Sim. nem tinha servidor sul-americano na época, inclusive, mas uhum. aí fui, fui levando, né, curtia bastante, aí, a, aí eu curti acompanhar os campeonatos, aí acabei jogando um pouco mais, fui parando um pouco com Dota também, que a cena brasileira, ela nunca foi tão assim, né, tão grande, acho que hoje ela tá, inclusive, muito maior do que ela já foi em relação ao Dotinha. E uhum. aí eu ia muito em campeonato, assim, né? E, fui em campeonato já no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo até mais fácil, uhum. né? Porque transporte pra mim. E eu ia, assim. Aí nesse dia em campeonato, em campeonato, você acaba conhecendo as pessoas, né? Outros narradores e tal. E isso, nessa época, eu não tinha a menor pretensão de comentar, narrar, nem fazer nada, né? Avalie. Fui seguindo... Uhum. Aí, muitos insistiam, né, Tem até a, a, mantém até a amizade hoje em dia, né, Um Cap, que hoje é narrador de Rainbow Six, né, conheci uh -huh. o Cap em um desses eventos, acho que era o Encontro das Lendas na época, né, quando o Fallen e tal, e, e companhia vinha aqui para assinar, né, dar ali aquele alô em vídeo muitas vezes, conheci uh -huh. o Cap pessoalmente, conversei com ele e tal, ele, é, a namorada dele, é, a namorada dele, a Karen, é, conheci também, posteriormente, e ambos insistiam para mim e falaram assim, por que, que você não tenta comentar? A gente vê ali, tal que você interage bastante no Twitter hum. e tal, por que você não tenta comentar? Aí eu fiquei meio assim, pô, mas não sei, né não sei se é para mim e tal, e fui seguindo. Nesse meio tempo também, eu tinha... Nessa que... época você pensava mais em ser pro player, ou você... Tava nem pensava querendo... nisso. Nem pensava pensei... nisso. Porque, porque assim, chega um momento da vida que você olha e fala assim, eu acho que eu não vou ser mais pro player, entendeu? Quando Porque você... pro player você precisa estar novo, né? Tipo, aprender a tocar um é instrumento musical. Você precisa estar com reflexos na... no talo, né? Não, e tem aquele negócio também, acho que, da dedicação, né? Porque chega um momento que você acaba tendo que optar por, é, por, outro, é, por outros focos na vida, né? De uma maneira geral, né? É, já, já cheguei, assim, a treinar muito mais... Com, quando, como eu te falei, na época que eu jogava Dota, eu cheguei a treinar muito mais Dota. Mas isso uhum. já é uma época bem distante. Acho que isso deve bater já uns uns seis anos aí né é, seis anos para mais até é, hum. e depois né ó, vão aparecendo outras coisas na vida se acabando no foco né seja trabalho claro. seja seja estudo também e você nessa... veio de qual área só para falar para nosso público ah, então é, eu inclusive esse ano eu me formei em engenharia né eu demorei ah, para caramba mas eu me formei né eu ia fazer engenharia, é, eu ia fazer engenharia da computação, só que eu era sempre muito ruim de matemática, tá vendo, pro jornalismo. Não, e é uma coisa muito doida, porque quando eu tava escolhendo o meu curso, a, a, é, porque assim, quando a gente tá na escola, a gente não tem muitas vezes noção do que a gente não. quer fazer, fazer de vida, né? Eu até falo isso que, acho que uma das coisas que mais falta é a gente ter um pouco mais essa vivência aproximada, né? Tipo, de qualquer hum. profissão, pra gente entender um pouco melhor. Mas eu lembro que eu gostava muito de história, matemática e física que uhum. curso que reúne essas três nenhum né não, é um pra cada um... lado é exatamente até onde eu sei eu falei caramba aí eu falei assim eu tive que optar né eu falei assim, eu vou pegar um curso que tem a matemática e física que eu acho legal né gostei e gostei mesmo não vou negar a engenharia foi legal e tal mas assim até demorei um pouco para acabar né para qualquer engenheiro talvez seja o normal né mas esses oito anos né? eu fiz oito anos aí uhum. é, a Federal do ABC um abraço pro pessoal aí da, da Federal do ABC Inclusive Olá. tinha o um time ali de esportes, de né, Storm. Mas, é, enfim, é, eu acabei fazendo nesse meio tempo, né, sempre acompanhando. Né? Aí era assim, né, minha, minha regra é o seguinte. Quando eu ia estagiar, era, pô, vou tirar férias de estágio, ah, vai ter campeonato. Por exemplo, tem um uhum. campeonato de Belo Horizonte. Era 15 dias, ah, eu tinha 15 dias de férias certinho, né, para acompanhar os campeonatos, para poder viajar e tal. Adorava, eu ia aqui, tudo que era evento. Se desse para ir evento, eu ia, né. E foi uhum. assim que eu acabei conhecendo é, o pessoal do meio um certo dia é, é, dentro disso daí desse meio tempo ali para 2017 uhum. 2018 é, eu tinha criado um Twitter para participar do sorteio sim eu criei um Twitter para participar do sorteio como toda boa pessoa né aí eu falei assim Ué. quer saber eu, eu, assim, eu nunca não era tão fã assim de, de redes sociais de uma maneira geral né eu falei quer saber oh, eu vou fazer alguma coisa aqui com esse Twitter né porque eu entrava nos fóruns tipo a HLTV né para quem é mais sucesso conhece já a HLTV que é um grande site uhum. É, internacional, e assim, é, digamos que eles nunca foram muito receptivos com o brasileiro lá fora, né, uhum. de, uma man... de uma maneira geral, eles não são muito receptivos e tal, e nem sempre era um fórum que você conseguia de fato discutir alguma coisa sobre o CS, né, comentar tanto sobre o CS, aí eu resolvi falar assim, é saber, eu vou dar algum sentido a esse Twitter aqui, né. Uhum. fazer alguma coisa nesse Twitter. Comecei a fazer postagem principalmente relacionada a movimentos de, de times né, lá fora, de tal jogador vai sair para tal canto, tal jogador vai... Meio vai que já campo. comentando os esportes sem ser comentarista. Ainda, Exatamente. Né? Eu come... Às vezes eu comentava jogo ali, e nessa brincadeira toda, conheci nesse meio tempo também a Karen, que é a namorada que me apresentou, a, a Babi, que é hoje uhum. é narradora de Valorant, inclusive, né, e ela me apresentou a Babi, e nesse meio tempo, a gente fez uma amizade ali e tal, e nesse uhum. meio tempo a Babi viu os meus tweets e ela falou pra mim o seguinte, ela falou, você não quer vir comentar um jogo? Aí eu falei, aí eu pensei comigo na época, eu falei, Babi, uhum. eu comentar, né, eu pensei eu falei assim, eu comentar acho que não tem muito a ver, né, e eu sempre vi o pessoal, né, e tal, comentando, narrando, Aí eu falei o seguinte, respondi para ela, na época, como eu disse, eu trabalhava, eu falei assim, olha, nesses dias de semana eu não vou conseguir, Babi, né? Até sábado ali uhum. eu não conseguia. Mas no domingo, que era o último dia do campeonato, eu posso. Tava. né? Se, se não for um problema, eu vou e eu vou é, uhum. comentar. Nela, ela falou, não, ok, sem problema. E eu lembro de ter ouvido essa frase dela, que é uma frase que me marca muito, porque na época, como eu não pensava em atuar como profissional, ela falou assim, tá, mas assim, eu vou ter como convidado, né, eu não vou conseguir pagar nada, e eu falei assim, pagar, né, como assim pagar, né, eu, tipo, pagar alguma coisa, né, uhum. nem, essa não era nem a minha preocupação, né, eu lembro que eu fui, era o, o campeonato que não existe mais, inclusive era um campeonato é, é, de fora, né, era ECS na época, né, é, uhum. agora não lembro... Lembro exatamente o que significava cada um, acho que era Sports Champions, Series, alguma coisa assim, enfim, alguma uhum. coisa do tipo, e era feito, feito pela Face City, e tinha um time brasileiro na final, que era a food, né, foi food e Vitality, né, foi o... Uhum. o os franceses contra os brasileiros e foi um e era assim um campeonato um pouco mais solto assim no, no estilo né eram, eram quatro pessoas basicamente que a gente tava ali no, no sofá numa pré-análise depois para o ah. jogo faziam três né faziam dois comentaristas e, e um narrador e tal né para ir alternando e uhum. aí resolvi ir. e e assim aí eu brinco né que eu falo que eu já comecei da maneira mais estranha porque normalmente a galera começa no próprio canal e tal Vai, hum. vai indo aos poucos. Eu comecei da manhã mais estranho é possível que eu já comecei narrando uma final, né? Comentando uma final. No pau, né? Uma coisa, tipo... Ou Exato. vai ou racha. Não, exatamente. E, assim, a final atingiu até 30 mil pessoas. A, a, espectadores na live. Então, tipo assim já era uma coisa grande né eu falo assim é, hoje contando isso eu falo caramba né umas <risos> coisas meio, às vezes acontece umas coisas meio estranhas na vida e, de fato essa hum. foi uma delas e eu me senti tão à vontade eu gostei tanto porque tinha muito isso né? Eu tinha muito esse será que eu vou ficar à vontade com a câmera e ah, tal é, será que eu vou ficar eu me senti bem à vontade eu gostei né daquilo foi caramba aí esse aí aí é que bate né se assim, gostei hum. e nessa época por coincidência ou não, logo depois dessa época, foi a época que eu fiquei eu, ali um, uns meses empregado. Então, tipo, uns seis meses empregado. Então, cheguei e falei assim para o Babi. Babi, você e tal, será que não tem mais oportunidade? Era com o pessoal da Beyond the Summit Brasil, da BTS Brasil, né? Que, inclusive, uhum. normalmente faz trans mais transmissões de Dota. Eles fazem também transmissões CS, mas né, a marca deles maior é Dota. Tanto que a Beyond the Summit lá fora é também mais forte no Dota. Mas, enfim... Na época, é, na BTS, ela falou assim, vou falar com o pessoal, vamos ver né, se, se vocês quiserem. E na época tinha esse campeonato que era a ECS, que tinha a fase, é, fase anterior, que era uma fase online ali, e tinha jogos de tarde, e eles precisavam de alguém para transmitir esses jogos também. Não estava trabalhando, falei, ótima oportunidade, né? E basicamente, foi começando assim e tal, aí depois em 2020 eu voltei a arranjar um emprego, e né? uhum. ia tratando meio como um hobby, né, fazer umas narrações ali para Gamers Club, nesse meio tempo participei também no MBR TV, que fez uma seleção ali é, de casters para dar um pouco mais de experiência, né, então peguei alguns campeonatos lá também no MIBR TV, onde... Isso foi 2019 que... já? Isso 2019, né, tudo 2019 ah. ainda, né, ali peguei uma, uma, uma experiência, esse outras pessoas, inclusive o Ash, né, com quem eu tive... Um, um canal ali no YouTube junto ele acabou seguindo sozinho mas isso por porque a gente teve que seguir cam... meio que teve que seguir caminhos separados né mas é, continuamos uhum. super amigos inclusive a gente faz narrações hoje em dia é, de novo juntos é, muitas vezes ali é, no Sport TV3 né? que normalmente passa passam os campeonatos de, de Counter Strike às vezes um, um horário um pouco mais de noite e tal reprisado mas eles passam os campeonatos de Counter Strike mas enfim conheci outras pessoas ali também, que eu já, já conheci alguns outros, não conhecia pessoalmente. Em 2020, eu voltei a arranjar um emprego e tratava isso como um hobby. Então, assim, quando dava, eu fazia uma narração. Fazia uma narração, a gente começou a fazer vídeo juntos. Aí, em 2020, veio aquela, a, a, a, aquele momento que todo mundo não estava esperando, né? Que era a pandemia, né? E a pandemia, hum. fiquei mais em casa. Mas também, para mim, veio uma proposta que eu, sinceramente, na época, não estava esperando, né? Que é, veio a proposta da Gaulesse TV, né? Que é o canal onde tem os narradores ali do, do Gaulês é, e na época eu não tava esperando ver essa proposta um dos maiores gente. streamers do mundo né é, Exatamente eu falei assim caramba né assim e eu pensando né porque você imagina até então eu tava seguindo uma carreira um meio administrativo digamos assim né é, assim eu falo que não, não tem nada a ver assim as coisas na vida porque eu acabei tendo dois estágios nesse meio. O primeiro, meu primeiro emprego foi numa ótica, num shopping, eu nem uso óculos, né? Vender óculos e sem usar óculos, acho que é uma coisa maravilhosa, né? Mas depois tive dois estágios e depois essa proposta. Aí eu falei assim: saber, se eu não tentar agora, eu não vou tentar não mais. mais. Uhum. Fui. Fui. Aí fiquei, né? <risos> Aí eu não voltei mais. Fiquei em 2020 na, na Gaules TV, foi um ano, inclusive. Foi um ano, inclusive, estranho, porque, como a gente falou, por causa da pandemia. Vamos Manda. parar só um minutinho, que você fala rapidão. Eu gosto muito do ritmo que você está falando. Você está colocando a história toda e tal. 2020, março, começa a pandemia. Nós achávamos que ia durar 15 dias. <risos> três aí meses. Aí começa né? a durar três meses, aí três começa meses, a durar poxa, seis meses... Vezes. E eu ainda vou pro mercado de máscara, não sei você, eu sou meio paranóico. Eu vou, eu vou coisas. também, eu, eu vou. É fogo, é fogo. A, galera, a mas... galera às vezes me olha estranho, eu falo assim, né, para esconder, porque eu fico mais bonito de máscara, É, entendeu? é, não, <risos> não, a única vez que eu não, a única vez que eu esqueci a máscara recentemente, já tomei todas as vacinas, mas a minha mãe virou e assim, Bolsonaro, tipo, eu, eu, eu, eu, eu entrando lá no mercado sem máscara. Mas que eu queria te perguntar, é, começo da pandemia, Pessoal trancado em casa, o público de games cresceu muito nesse cresceu. período, porque a galera tava trancada em casa e começando a consumir jogos. Como é que a tua carreira cresceu no meio disso tudo? Cara, é, eu concordo muito com isso. Isso, é uma fa... isso eu falo muito, né? É, teve muito o boom, não só acho que nos games de uma maneira geral, mas de streams em geral, né? As streams, de uma maneira geral, elas cresceram muito, né, streams de música, né, as lives de música e tal, as pessoas descobriram que dá para se entreter também com a internet, né, até porque foi isso que sobrou, porque sejamos sinceros, o que, que tinha na pandemia de entretenimento ao vivo? Quase nada. Tanto é que o BBB 20 foi um dos mais estourados por causa disso, né? Foi uma, uhum. uma consequência, porque era o Total. único entretenimento ao vivo que as pessoas tinham, entendeu? Então, uhum. não tinha nem futebol, cara. O futebol foi voltar no final, final, do foi começo de 20, né? Uh, 21, agora, eu, agora até, até me esqueci. Mas, enfim. Porque os, ano, os anos se juntam, né? É uma loucura isso. É... Pra eu até desconto isso na minha idade, você sabe disso, né? Eu falo assim, ó, não tá valendo isso aqui, pô, como assim, né? Eu não vivi dois anos, então, uhum. <risos> minha regra é eu tenho que descontar esses dois anos aí. Brincadeiras à parte, foi justamente esse momento que deu um boom de visualizações, então, assim, a gente tinha muito campeonato, as produtoras, uhum. como os jogadores estavam em casa, meio que as produtoras encaixando os jogos por região. Então a gente parou Remoto, de ter aquele... né? Tudo remoto. Perfeito, perfeitamente. Então, a gente parou de ter aquele Mundial... Com a galera numa arena ou no estúdio presencialmente. Uhum. E começou a ter muito campeonato, tipo, europeu. Só que esse mesmo campeonato tinha na América do Norte. Então, tipo assim... Isso, a gente meio que ia transmitindo tudo ali na Galoeste TV, né? Eu e a Babi, uhum. né? É, por coincidência, eu e a Babi fomos juntos, né? Pra, pra Galoeste TV. E assim, a gente permaneceu juntos. Eu trato ela, inclusive eu falo, né? Eu trato ela como uma irmã. Porque pra mim, é, a, a gente já passou muito tempo juntos, né? E ela que me trouxe para esse meio. É uma pessoa super de bom coração. E assim, é, profissionalmente é, é fantástica, né? Não, não tem uhum. nem o que falar. Realmente, muito profissional. Não à toa, né? Como eu falei, ela tá narrando hoje... Valorant ali é, no circuito da, da Riot né então uhum. é, enfim foi 2020 a gente começou a crescer junto com, com a Galo TV e tal e uhum. era muito estranho esse sentimento de você conhecer as pessoas online mas não conhecê-las pessoalmente porque quando eu assisti os campeonatos assim claro você conhecia as pessoas online e você criando também. a sua carreira de comentarista né tipo Exatamente. Não conhecer as pessoas é muito louco né Exatamente, né? E assim, então, assim, como eu, eu ia perguntar, tipo, você conhecia as pessoas, muitas vezes você conhecia em, pelo Instagram e tal, as pessoas conversavam. Só que mesmo assim, né, é diferente você ter aquele contato, parar pra conversar com a pessoa, saber quem é a pessoa, né, que tá ali atrás. Que é uma coisa que não acontecia muito antes, né? Sendo bem sincero, é, uhum. antes a gente ia bastante nos campeonatos, acabar conhecendo as pessoas por estar nos campeonatos também, não que na internet não, não pudesse correr, mas acontecia bastante estar nos campeonatos, enfim, uhum. acabei crescendo nisso em 2020, Nossa. né, fui crescendo basicamente o começo da minha carreira mesmo profissional como comentarista, né, não só tratando isso como um hobby, digamos assim, né, não que eu não fazia de maneira profissional, mas eu quero dizer que eu não, não era a minha profissão, né, de fato, e fui, fui seguindo até 2020, é... Até ali, basicamente, até o final de 2020, a gente esteve juntos na, na Gaules CV, eu e a Babi. Depois de 2020, a gente saiu. A gente saiu da, da Gaules CV, saímos do Omelete. Nesse meio tempo, é, eu acabei tendo que parar com um canal com o Ash, né? Por, até por, por questões mais burocráticas ali. E tá. o Ash seguiu o canal dele. Então, eu não segui. O conteúdo normalmente que eu faço, né, até hoje em dia. O pessoal às vezes me cobre e fala assim, poxa, né, tem que criar mais conteúdo para outras redes também. Eu até tento, mas o Twitter é o meu principal. O Twitter é aquela rede que eu... É, abro o meu, meu computador aqui, se eu abrir o um navegador, pro meu, provavelmente que eu vou abrir o Twitter. A gente é um... ama odiar o Twitter, né? O Twitter É, é, é... uma coisa maravilhosa. Eu falo, é assim, é, é um... informação rápida, em primeira mão e que pode te deixar estressado por dias, né? Exatamente. E eu falo que foge um pouco da bolha, né? Uma das coisas que faz é, gostar do Twitter é muito esse lance de fugir um pouco da bolha, né? Assim, tipo vai aparecer muitas vezes um assunto que não tem nada a ver com você mas você vai ficar sabendo muito provavelmente por causa do Twitter né mas enfim é, essa é a minha preferência de rede né eu, eu acho que às vezes depende muito aí da, da preferência mas enfim fui crescendo isso inclusive a primeira vez que alguém me reconheceu na, na, na rua foi muito engraçado porque tipo eu nunca tinha tido reconhecimento na rua é porque a gente né como eu falei a gente não tem muitos não tinha muitos eventos presenciais em 2020 Basicamente, a única, a única coisa que eu fiz presencialmente foi um campeonato uhum. que era o Tribute Major, mas assim, era presencial no estúdio, né? Eu, a Babi e alguns outros casters, e mesmo assim, tipo, era super reduzido por causa do Covid e tal. A primeira vez que alguém me reconheceu foi muito engraçado, porque estava andando com um amigo meu, faculdade, e ele perguntou no mesmo dia, ele falou assim, pô, oh, alguém já te reconheceu na rua? Eu falei, amor de Deus, né, Luciano? eu vou vai reconhecer? Fiz tudo online, não sei o que, tal, tal, tal. Não, e eu fico imaginando, um pouco... você fazia porra, a Gaules TV, é impossível alguém não te reconhecer, você só não sabia disso que você tava em casa. Exatamente, exatamente, né? Eu cheguei, eu subi a escada rolante num prédio, sabe quando a pessoa tá te encarando quando ela te conhece? Uhum. E, e eu tava olhando de volta, eu falei assim, assim, tipo, você sentiu, eu falei assim, Pô, oh, eu não conheço essa pessoa. Quem será que... Aí você começa a se preocupar no quem será que é. Porque aí, aí vira um problema. Se, você, se a pessoa te reconhece e não reconhece ela, vira um problema porque você fala assim... Será que eu não sei quem que é? Entendeu? Só que eu não tô lembrando, né? Porque às é. vezes acontece isso, né? Você não quer, mas acontece. De, direto eu esqueci o nome da, das pessoas na empresa quando trabalhava, né? Minha melhor desculpa uhum. era o seguinte: ah, como é que tá o seu nome no Skype, né? Na época a gente uhum. usava o Skype, que aí era ótimo, que é. você aí se lembrava e assim: ah, beleza, agora eu sei o seu nome, né? Compreendava a pessoa todo dia, mas não lembrava o nome dela. Mas enfim, subindo as escadas volantes, aí ele, você que é o Raul Leza né? E eu de máscara ainda, né? Talvez a barba entregue um um pouquinho né? ajuda né ajuda um pouquinho para entregar eu falei pô sou eu não sei o que eu falei caramba né o mesmo dia que alguém me perguntou se eu tinha sido se eu já tinha sido reconhecido na rua foi o dia que me reconheceu eu falei assim oh, isso é uma baita coincidência né mas enfim aconteceu isso no, no final ali de 2020 né é, 2021 a gente foi para casa esportes a que é o time do casemiro né Hoje uhum. está jogando no Manchester, né, o Manchester United. Uhum. E lá na casa a gente fazia as narrações do time em específico, né? As ligas é, menores ali da da ISEA ou da ICEA E aí eu já trabalhava já é, com outros campeonatos, né? Trabalhava basicamente como um, um freelancer para outros campeonatos. E foi nesse momento também que eu fiz meu primeiro evento numa arena, né? A gente ainda sem público e foi a Wesg né, eu fiz a Wesg no, no Rio de Janeiro, na Arena Jeunesse, né, que a arena, inclusive, vai rolar o Major, e, uhum. é, e foi o primeiro evento que eu fiz em arena, entrei pro CBCS também, que é o Circuito Brasileiro de Counter-Strike, né, virei o caster oficial de lá, então, é, foi, foi nesse momento que eu fui também entrando em outras coisas e seguindo essa carreira ainda ainda como, como caster, né, eu não, desde então não saí, basicamente, não, não mudei para não voltei para minha área, digamos assim, né, porque podia uhum. acontecer, né, ali acabou 2020, eu, eu voltar para minha área, não resolvi tentar e continuar e, e continuei, gostei e, e, e continuei, né, e isso ainda fazendo engenharia, né, pra galera que tá curiosa, aí, eu comecei em 2014, mês de 2014, terminei, terminei nesse ano porque faltava, tipo, duas matérias, mas enfim, né. Deu, é... aquela enrola... Deu aquela enrolada, assim, das disciplinas ah, eu... e entregou. Eu tive que, eu tive que. Não, assim, nisso foi uma coisa que acabou ajudando, a pandemia acabou me ajudando nesse ponto de fazer online, hum. né? Porque antes não tinham aulas online, então eu tinha que ir presencialmente, hum. né? Aí pra você encaixar uma escala de fazer tudo isso, trabalhar, narrar e é, estar estudando presencialmente... Você não ia aguentar. Não... Não, e era um pouco duro, né, eu cheguei, eu cheguei a fazer isso como um hobby, muitas vezes você vai lá, tá trabalhando num dia que você não tem aula, você, eu já encaixar uma narração, enfim, era uma coisa meio doida, assim, é... mas, enfim, aí 2021 foi o momento que eu, a gente já tava fora da da, da você vê, eu e ela, né, eu e a Babi fomos pra casa esportes, seguimos juntos nisso, mas fazendo uhum. também já outros trabalhos, né, nesse, nesse ano... Foi nessa época que 28. teve o Gamers Club, né? A Gamers Club também, eu, eu na verdade, foi, eu fiz em 2019, 2019 e 2020, começo de 2020, eu também ah, fiz tá. a Gamers Club. É, depois eu acabei parando de narrar algumas ligas lá, é, mas cheguei a participar do Gamers Club Awards no, no, no começo desse legal. ano, inclusive, né? Que é basicamente uma premiação para a galera do CS, né? Reconhecer os melhores e tal. Foi que foi muito legal, né? Adoro o pessoal ali da, da Gamers Club também. E eu continuei, né? Entrei para o Circuito Brasil de Counter-Strike, né? Que é o CBCS, que continua, inclusive, nesse ano, né? Inclusive, a grande novidade agora dessa é porque, como é um circuito, são vários campeonatos, digamos assim, né? Pontualmente dentro do circuito. Inclusive, uhum. a, a novidade para esse próximo campeonato que a gente vai ter agora é que as finais vão ser na, na é, gameplay arena do Rock in Rio, né? Então uhum. isso vai ser legal. Mas isso tudo a gente tá falando aqui, ô Pedro, é, uhum. ainda era sem público. Então, assim, eu passei dois anos comentando e tal, indo nos eventos. Com milhares e... de pessoas vendo as suas lives e você não vendo ninguém. Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, é... e era muito estranho, até os jogadores, em, em uma grande maioria, eu conhecia. Né, já tinha conhecido presencialmente em algum momento, só que é muito estranho que novos jogadores a gente não conhece presencialmente, então o fato de não tê-los também ali presencialmente, é uma coisa muito estranha, né, é, é, para mim era pelo menos, a gente narrava muito eles online, online, entrevista online, é tudo uhum. online, né, assim, ali da, na medida do possível, e isso tudo foi meio estranho, né, tanto que é que o primeiro evento que, que eu fui ter já era 2021, com os jogadores ali, eu tive um evento em abril, uns um jogadores nas finais, né? Que foi a Wesley lá no Rio de Janeiro, e depois o CBCS Finals, né? As finais ali do CBCS em dezembro também, que a gente foi ter jogadores de novo. Então, assim, era, é, é muito, era muito estrito, digamos assim, esse contato, até mesmo com os jogadores, com o público, então nem se fala, né? <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta mais específica a respeito dos jogos. Você tá Sim. como comentarista de Counter Strike. Perfeito. E algumas pessoas não sabem disso, mas Counter Strike, assim como o futebol, é a coisa mais admirada pelos brasileiros. É o jogo mais jogado ainda em todos os rankings que você pegar, o CSGO, mesmo sendo um jogo de 2012, 2013, ele ainda é muito jogado no competitivo. Eu acho que você está como comentarista da melhor categoria de esportes, Fora o, o League of Legends, porque o League of Legends tem a estrutura do, do CBLOL, né? Aí dá uhum. pra gente equiparar. Mas eu ia te perguntar, qual que é a diferença de trabalhar como comentarista do Counter-Strike em relação a outros dois jogos que você já trabalhou também, que é Valorant e Free Fire, que é outro fenômeno também que surgiu Sim. no Brasil tão forte nesse momento de pandemia? Eu, eu acho que é, é, aí muda um pouco esse timing, né? O, o timing uhum. do comentário também. Eu sinto que, eu sinto que o Valorant ele tem um pouquinho mais de dinamismo, então, assim, muitas vezes o comentário ele tem que ser mais pontual ali. O CS, uhum. é, aquele começo de round o CS, muitas vezes ele é um pouquinho mais calmo, dá pra você pontuar algumas outras coisas. E a falar outra... de um atleta, né? Eu vejo as, as narrações às vezes. né? Não, ó, fulano tá, se preparou, tal, e às vezes o cara dá um puta frango na hora do, do vamos então... ver, mas é legal. Então, tipo assim, tem esse timing, né, tem, tem essa diferença de timing Claro, a, a, acho que na base, se você for pegar na base da base mesmo Valorant e CS se assemelham na base, mas é só na base Porque depois que você começa a aprofundar é, o Valorant, por exemplo, cada agente tem a sua limitação e você tem que entender as limitações do agente, tem a composição, a composição faz diferença da maneira como você traz, dependendo do, do tipo de mapa que está sendo jogado por ali, assim como no CS também, né? é que o CS, como os agentes, eles já não, assim, você tem essa liberdade de saber o que você vai ser no CS, digamos assim, né? É, hum. tem essa certa diferença, mas você tem que conhecer os jogadores e tal, isso é tudo uma questão de preparação, quando a gente vai pro Free Fire, o Free Fire é um Battle Royale, né, e assim, é interessante o, como os ritmos realmente são diferentes, Free Fire no começo, tem ali às vezes aquela, a, a queda, a galera se encontra de começo, mas ainda assim não é tão movimentado, mas quando vai funilando ali, vai ficando aquela... Aquele momento menor, pronto. Aí na verdade você já nem entra mais. Aí eu já é o narrador, porque já tá rolando muita coisa: é, é parede, é parede de gelo, é gelo para cá, é gelo para lá, e, e a safe é uma moedinha. Quando você vai ver, você tá dentro do gás, tá fora do gás, é, e a molecada acertando capa. Um negócio bem assim: é, começa calminho. Quando você vai ver, já tá uma confusão, né, ali no final. Eu acho que é mais essa diferença de timings que a gente tem, né, e é claro, eu, eu particularmente, né, é claro que nem sempre é possível, dependendo do nível do campeonato, mas eu, particularmente, gosto também de conhecer o histórico, não só de equipe, de, uhum. de, também, dos jogadores, né, então, isso tudo acaba influenciando um pouco, assim, acho que, por exemplo, no CS, eu já tô mais acostumado, porque acompanho mais, né, os outros dois, eu acabei entrando um pouco depois, né, o Valorant, inclusive, surgiu depois, né, surgiu nesse nesse meio tempo aí. Inclusive, tem muitos jogadores que do Valorant que vieram do CS também, então, alguns outros conhecidos tem, tem por lá, isso é fato, né? E deixa eu te perguntar, você falou das diferenças de timing, e o que, que você gosta mais de comentar? Uma final de torneio, uma partida mais free, é, free to all, assim, uma coisa mais amistoso, ou você gosta de narrar, é, narrar e comentar partidas mais específicas? Olha, eu, eu não sei se eu tenho uma preferência, assim, narrar final é sempre muito bom, né? Eu acho que uhum. comentar as finais, assim, é uma, uma coisa muito boa, né? É, inclusive, a gente tava falando de público, né? O primeiro campeonato uhum. que eu fiz com o público estando presente na minha frente, né? Foi no, no começo desse ano. No, uhum. no começo não, né? Na verdade, já era o um meio, né? Já era, já era julho. É, que foi o, o CBCS Masters, né? Que as finais foram na, na feira da Big, né? A Big uhum. teve as finais, Sim. então tipo assim, é, tinha muita gente lá, e assim, pra mim isso foi uma experiência muito legal, pra mim isso foi totalmente um, um, um diferencial, eu acho que ter a presença do público, eu falo isso porque eu ia muito nos eventos, então pra mim, esse lance, do o que mais me chamava atenção muitas vezes nos eventos, era ter essa torcida, porque era, é muito legal essa torcida, que aí todo mundo grita, aí todo mundo fica naquele momento de tensão e tal, então, para mim, eu acho que se eu fosse escolher assim, não é nem questão, acho que uma partida em assim, si específica, e sim com o público. Eu acho que realmente é uma das maiores sensações que eu tive comentando, com certeza, foi com, com o público presente, né? Que é muito bom. Às vezes eu, eu falo isso, às vezes você não está nem ouvindo a própria voz no retorno. Então, um barulho que tá e tal, tá, uma coisa realmente foi muito. Realmente foi uma experiência muito legal, uma experiência que eu não tinha tido ainda, né, que é uma coisa meio doida, né, porque você já, a gente tá falando aí de é, basicamente dois anos, né, de carreira já que eu, que eu tinha, e eu ainda não tinha experimentado uma... estar com o público presente, né, já, já uhum. tive campeonato, né, acho que é uma curiosidade, né, inclusive nesse ano, uhum. eu tive o meu primeiro campeonato que tinha público na Arena, foi um campeonato internacional, né, eu fui o, o primeiro caster, eu fui o primeiro comentarista é, é, aí internacionalmente né fiz um campeonato em inglês foi aí é o challenger Valência né é o eu fiz em inglês esse campeonato e foi e assim acho que a coisa mais doida por isso que eu falo que na minha vida acho que as coisas não, elas, elas, elas erram o, a maneira como acontece porque normalmente você vai construindo alguma coisa né do nada é, fui chamado para fazer falei assim vamos. E o, uhum. o campeonato tava passando na DreamHack Valência. Então, assim, tinha galera em espanhol assistindo eu no telão, entendeu? Porque eu, eu tava no estúdio em Estocolmo, não estava com público lá em Valência. Mas é, isso, isso daí foi muito doido, porque eu parei, quando eu parei de pensar, eu falei assim, não é só a primeira vez que a gente tem um caster, né, internacionalmente falando, de CS, como também... É... Primeiro você ter ido pra Estocolmo, depois sua transmissão tá passando na Espanha, né, cara? É Exatamente, boa. né, num telão em Valência, né, e eu olhei e falei assim, e esse foi o primeiro campeonato que tinha público em Arena, que eu tava transmitindo, eu falei assim, é coisa de, assim uma coisa de doido, okay. né? Se a gente for parar pensar. E na sequência, eu fiz, assim, basicamente na semana seguinte, eu fiz o CBCS, as finais aí, com o um público também lá. Então, assim, para mim, acho que a melhor experiência realmente é essa do público. É muito legal. Eu gosto muito, basicamente, de partidas, independente se tá a final ou não, a partida pegada e tal, quando você vê que os times estão ali se estudando. Realmente, é, eu, eu gosto muito. É, independente, assim, acho que não, não tem muito... A, a modalidade, né? eu gosto muito de acompanhar a CS, eu acho que a melhor definição de CS que eu já vi foi quando eu fui no campeonato ali no, no ginásio do Ibirapuera, e eu, e eu ta, ia tomar água, né tinha um bebedouro ali fora, eu ia tomar água, tinha uma fila do bebedouro, e a melhor definição que eu vi foi que o CS é basicamente uma hora e meia de pênalti eu parei de pensar foi falei, realmente, né, porque o pênalti tinha aqueles altos e baixos, né, tem um pênalti que você fala assim, ah, beleza, daí foi gol. E tem aquele pênalti que passa triscando assim, fala, meu Deus, quase o goleiro defendeu, eu falei assim, realmente, né, tem tenho essa definição. Mas eu, eu, eu particularmente comentando assim, eu, eu gosto muito de comentar, eu acho que cada um tem uma nuance, né, em relação aos jogos, né, acho que cada um tem uma nuance, então... É, eu gosto muito de comentar, acho que quanto mais pegada a partida, quanto mais eu vejo que os times estão ali se estudando, tentando mudar o seu, seu formato para se adaptar à partida, acho que fica mais legal, é, é, essa é a verdade, acho que não tem muito uma fase, já peguei partidas muito boas em fase de grupo e finais que foram, assim, tipo, não tiveram aquele clima de final, né, foi um negócio mais, mais para um time do que para outro, mas normalmente a final tende a ser mais equilibrada, né, claro. Deixa eu te perguntar, viajou para a Suécia, teve a live é, na, na Espanha. Raules, o que, que você pretende fazer daqui para frente? O que, que você ainda tem de ambição? Quer virar comentarista de, é, de Dota? Quer chegar no CBLOL? O que, que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Queria que você Caraca. falasse um pouquinho dos planos futuros. Cara, é, tem algumas coisas, né, que a gente fala, hoje eu não, eu não tô muito mais no Boba, né, até acompanho, não vou negar que eu acompanho ainda um Dota, né, acho que a gente nunca larga, uhum. né, aquele, aquela, aquele, aquela velha paixão, né, brincando assim, mas acompanho o Dota, mas hoje eu já não jogo tão mais, é, e eu, hoje eu também não, não, não tenho essa ambição, não fecharia as portas, claro, né como eu disse, já é um uhum. jogo que eu, eu conheço de outros momentos, né? Inclusive, uhum. quando eu falo com, com narradores de, de Dota, é engraçado, porque eu lembro de umas coisas, aí eu vou falando, aí, aí inclusive, já narrei com Wars, que é narrador de Dota, e trouxe ele pro CS também, para narrar CS comigo. Uhum. E, e ele fala assim, pô, tem vezes que o Raul lembra, porque o pessoal brinca que às vezes eu sou meio uma Wikipédia, né, da, da coisa. Eu falo assim, tem vezes que o Raul lembra de coisas do Dota que nem eu lembro. Eu falo assim, pô, mas é, é Aí fica vi, os né? caras no comentário, né? <risos> Doteiro do caralho, não sei o quê, deve ficar, né? É certeza, é certeza. Ou tem gente que questiona, né? Porque muita gente também não conhece. Mas hoje eu não, eu não tenho tantas ambições assim em relação a aos mobas né acho que até pela proximidade não fecharia portas se isso uma oportunidade para é, uhum. teria que pegar um pouquinho mais a fundo né hoje como eu disse hoje eu não tô, tô jogando tenho vontade sim de narrar um pouco mais de valor nos comentar um pouco mais de valor hoje eu não comento tanto uhum. tá comento uns campeonatos menores assim mas é, não comento tanto quanto gostaria gostaria de comentar mais valor isso é uma coisa Overwatch, você tem vontade Overwatch, eu nunca pensei em comentar, eu hum. confesso, assim, eu joguei muito pouco também, então talvez... É que é bem falte. próximo de Valorant, eu vejo as comunidades ali meio que como tem uma proximidade, até essa questão da velocidade do jogo, é, Em relação o, a velocidade, a temática, principalmente, né? né? É, principalmente, né? E é, acho que dentro do CS, falando em específico, eu, onde eu tô, estou um pouco mais hoje, tenho vontade de comentar um Major no Brasil, se, se tivermos lá na Rassan Arena em português, são à vontade, né? porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter um Major no Brasil, e é claro, para mim é, uma, é quase uma realização de um sonho, imagina você comentar um evento que é da Valve, você comentou o, o primeir, a primeira vez no Brasil, para mim, eu acho que isso é era um major que era para ter rolado em 2020, né? não rolou, obviamente, por motivos claros, né? por motivos de pandemia, e... Inclusive eu tenho os ingressos lá da época de 2020 ainda não troquei né a galera que ficou ali naquele, naquele negócio tipo não consegui ingresso e tal muita gente não deve ter reembolsado até por isso que eu acho que tinha menos ingresso eu era um dos que não reembolsei ainda então, uhum. estão os dois ingressos ali comigo né e eu tenho essa vontade e quem sabe eu tenho eu tenho também muita vontade de comentar de voltar a comentar numa transmissão internacional voltar a comentar em inglês uhum. também eu acho que isso é um desafio foi um desafio muito legal para mim é claro, existe a barreira um pouco da língua. Era uma língua uhum. que eu já não é, eu não estava falando. Eu sempre entendi muito bem inglês, sempre escrevi e tal, compreendi. Inclusive aprendi e a gente muito... tem aquela a gente tem aquela ilusão que a gente é fluente, né? Até você vê na na Exato. prática, né? Exato. Eu, eu falo muito isso, né? Eu falo muito... Eu falei muito isso pra galera. Uma coisa é eu, eu me comunicar em inglês com alguma pessoa. Ah, eu quero pedir alguma coisa e tal, conversar alguma coisa. Outra coisa é você se expressar da maneira como você quer se expressar. Porque é, até mesmo em português isso são coisas diferentes. Eu falando aqui informalmente, não, eu, muitas vezes eu não tô me expressando da melhor maneira também. Eu falo isso, né? Quando a gente tá comentando, o comentário não é só a técnica. Porque a técnica uhum. muitas vezes... Se você não souber trazer a técnica pra... É, de uma maneira, muitas vezes, um pouco mais didática ali. É, isso é uma barreira, né? Isso, isso é uma barreira, porque quem está vendo... Vai falar, poxa, tá muito técnico, né? Não entendi o que ele falou. Ou, muitas vezes, também, são não pode ser muito didático, senão a pessoa vai falar assim, meu Deus do céu, tá, mas isso eu sei, né? V <risos> vamos desenvolver, né? O que, que você tá comentando aí? Então, assim, é, tem que ter muita, muita essa balança. E a língua, a língua parte disso também, né? O inglês parte disso. Mas, pra mim, foi um desafio muito legal. Eu adorei. Inclusive, foi um convite muito inesperado. Eu realmente não, não esperava na época, né? É, acabou meio que... Eles queriam trazer um comentarista... É, brasileiro e a, me recomendaram lá fora, né, inclusive o Tacitos, né, assistente coach da Fúria um abraço para ele, o Roax, que é jogador brasileiro também. É eles que acabaram deixando essa recomendação. Um abraço para os dois que me ajudaram aí lá para fora. Então assim, eu recebi isso como uma surpresa, porque eu recebi incrivelmente eu não, eu falo que o meu Twitter, ele atrai ele atrai trabalho, né? Incrivelmente eu não recebi essa DM no Twitter, né? Foi tipo, assim, do nada eu recebi uma DM e falei assim, ah, né? Eu achei até estranho Quando eu abriu, eu, ah, eu pensei assim Inglês, né? Beleza, é... ok né? Concordei Fazia seis anos que eu não falava mesmo A língua de falar mesmo com alguém Falar inglês, então, tipo assim, ainda tava Meio, meio ali Enferrujado, digamos assim, claro que eu Dei uma treinada até ali é, é, Entre os dias, né? Mas foram basicamente A diferença de dias De, é, de começar Essa conversa até eu viajar Foram 20 dias, então foi um momento muito corrido, né, eu corri para organizar as coisas, tá, fazendo outros trabalhos ao mesmo tempo, e tentei aprimorar aí um pouco do inglês, e eu tenho essa vontade, né, pra mim, então, assim, são duas coisas, são, acho que as, as três coisas que eu tenho vontade hoje, que é comentar mais o gente tenho vontade de comentar, entrar no, entrar mesmo no circuito, né, no... Inclusive o circuito que vai mudar um pouco aí pro ano que vem. É, comentar o Major aqui no Brasil, que ocorre no, no final desse ano. Se, se surgisse essa oportunidade de fazer a, a narração Arena, eu gostaria muito, isso aí é realmente é quase uma realização de um sonho, né? E, e comentar de novo um campeonato lá fora, no mínimo, né? Quem sabe até mais. Eu não, não me negaria a comentar mais lá fora, não. Realmente gostei, gostei da, uhum. da dinâmica, né? Experimentou uma vez colocou aquele gostinho, né? Tá querendo voltar a viajar. Sabe aquele gostinho que, a gente, que eu tive lá no começo? É a mesma consegui. sensação que eu tive quando eu fui em 2017 para E3 e voltei no ano seguinte, em 2018. Cara, aí... Eu... E para os Estados Unidos acompanhar a feira mais relevante de games, é muito É legal. muito bom, né, cara? É muito bom. Eu falo isso, né? Eu já fui muito mais do, do console, assim. Então, tipo, essa, essas feiras, de uma maneira geral, acompanhava muito, né? Eu sou, eu sou da época da, da galera que... Galera aí a galera vai... Eu, eu entrego minha idade sem falar minha idade, né? A galera vai saber. Eu acompanhava muito Play TV, Game TV, isso. que você via lançamento, né? Muita gente ia para ouvir música, As eu As revistas. E as, revistas? Ah, as revistas são ah, o, o CS o Warcraft eu tenho a revista que ainda do, do Warcraft 3 né o CD na revista né que vinha uhum. também com uma revista de CS 1.5 dos mods né do, uhum. do dos boss. enfim é uma coisa maravilhosa né é uma coisa que a galera hoje vai falar assim nossa senhora, né? CD uhum. coisa de velho né é uma mas enfim é. né? acontece foi uma boa época foi uma boa época isso aí mas é uma, uma coisa, é que nem eu falei, peguei o gosto, eu gostei, não vou, assim, gostei bastante da, da dinâmica também, da transmissão, né, é uma coisa, acho que muito doida para pensar, que nem eu falei, teve esse momento, pô, tá passando em Valência, num telão, e ao mesmo tempo, não só isso, eu tava, é, eu, a gente tá muito acostumado quando faz campeonatos aqui no Brasil, a receber esse feed que a gente chama, né, que é o, o vídeo da transmissão local do campeonato lá e tal, e a gente comentar em cima do feed sem narração, né? Porque normalmente as produtoras, elas produzem o feed com narração em inglês, normal, porque eles estão passando na stream principal, e o feed sem narração, né? E eles mandam o feed sem narração para gente e tal, para gente poder fazer as transmissões aqui. E é muito doido pensar que eu estava no feed de alguém, entendeu? Porque foi, foi essa a, a sensação que eu tive, né? Eu estava na transmissão de alguém, né? Pela, pela primeira vez a gente pode ter aí um, um brasileiro na transmissão de alguém o pessoal lá de fora inclusive foi muito legal né foram muito receptivos eu tinha essa uhum. é, eu tinha esse receio talvez de né pô não falar língua e tal não sei o foram super receptivos aí né foi assim aí é receptivo aí você gostou aí não tem como né aí dá vontade de voltar né essa é a verdade você <risos> corre para o abraço né Raulê, teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria falar Cara, é... eu acredito que não, né, a gente cobriu, a gente cobriu bastante, né, de, de tudo um pouco, eu acho que cada ano tem uma coisa, é, você vê, né, cada ano eu fui contando, aparece uma coisa nova, coisa doida aí no, no, no meio do caminho, confesso que é... a, ainda estou, né, volto a falar, ainda estou planejando comentar esse mês no Brasil, né, alô, a, alô quem, quem estiver organizando, estou, estou aqui, ó, me deixando disposto <risos> novamente, né, é <risos> Mas é uma isso. Já, é isso. Tá certo, então tivemos aqui Raulês, comentarista de Counter Strike, outros jogos, fala suas redes sociais só para galera te acompanhar, qual que é o teu Twitter? é Todas as redes são arroba Raulês Rib. aí você fala assim, ah, mas é Rib de, de Costela e tal, né, de é patrocínio, não, não, não é, é só de, é que era Ribeiro né, eu falei assim, ah não tinha Raulês, eu falei assim, vai Raulês Rib, né, então em todas as redes, é, Twitter, uso mais o Twitter, né, normalmente, mas Instagram também, é, pra galera que quiser ver um pouco minha face, talvez não seja das melhores, mas tudo bem, e também é, o TikTok, né, eu tô começando um pouco mais no TikTok agora, é, eu tava o meu no antigo, acabei perdendo, sim, eu perdi meu celular antigo, é, eu parei um pouco, mas eu vou voltar com o TikTok, eu prometo, e, enfim, basicamente, Raulês Ribe em todas as redes. Né? É isso, então. Raulês, muito obrigado pela tua presença. Quero te chamar mais vezes. Foi muito legal o papo aqui, viu, meu querido? Se cuida. Bom descanso. Até é isso, mais. Muito obrigado, Pedrão. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Deixar aqui. Vamos seguindo, então, com a live, gente. Vamos aqui falar um pouquinho das notícias que a Monique Alves separou aqui para a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, deixa eu pegar as notícias aqui, temos aí Netflix com Horizon Zero Dawn, temos também a compra é, de um estúdio focado em jogos mobile pela Playstation, Vamos falar aí de outros assuntos muito bacanas. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é muito importante todas essas notícias, gente. Vamos lá. Netflix vai produzir série baseada no game Horizon Zero Dawn, um jogo na Netflix. A Netflix comunicou a renovação do acordo firmado com Steve Beckman, responsável pela produção da série The Umbrella Academy para a criação de uma adaptação do game Horizon Zero Dawn da Playstation Productions. De acordo com as informações veiculadas, a série deverá chamar Horizon 2074 e Blackman confirmou que a personagem Aloy estará na produção. Horizon Zero Dawn um jogo criado de forma excepcional com personagens maravilhosos, afirmou Blackman na, confirma, na confirmação do anúncio. Sim, Aloy será uma das personagens principais da nossa história, destacou o showrunner, então é muito importante essa notícia aqui que já está percorrendo. Vamos falar então de Resident Evil, que teve uma série cancelada, vamos falar aqui rapidamente, lá do Resident Evil Database, parceiro nosso, para vocês não perderem nenhuma notícia. A série de Resident Evil da Netflix é cancelada. Só um minutinho. Sim, é isso mesmo que você leu. A série de Resident Evil da Netflix original em live, live action não será renovada para uma segunda temporada. Portanto, ela será descontinuada e cancelada. A informação veio do site internacional Deadline, que revelou o motivo do cancelamento da série foi por sua baixa audiência, atingindo os top 10 somente na primeira semana. Mas na segunda semana ela já não se sustentou o suficiente, saindo do top 10 com apenas três semanas de estreia. A Netflix tem essa coisa meio ditatorial mesmo da, dos top 10 dela. Tava o Neil lá mendigando maratonas. Além disso, as críticas negativas da série também não ajudaram a mantê-la na boca do povo, então nem o marketing negativo fe fez efeito dessa vez. Se o ranking do site Rotten Tomatoes não chega nem em 30% de aprovação pelo público. Dito isso, é realmente muito triste ficar feliz por um produto derivado da, da franquia que a gente mais ama, palavras aí do database, ser cancelado. Mas, mas também não dá para ver Resident Evil sendo descaracterizado em obras live-action. Portanto, é melhor desistir de adaptá-la ao invés de ficar insistindo no clone e mundo pós-apocalíptico, já que isso não é Resident Evil. Parafraseando, análise sem spoilers da série A Constantine Filme, responsável pelas produções live action Desde os tempos da saga Alice, do Paul W.A.S. Anderson É como a babá que entrega seu filho e só o maltrato O problema é que a Capcom sabe e ainda prova esses maltratos Pois não se enganem e será retratado nas adaptações passa antes por aprovação dela. Talvez se um dia Resident Evil sair das mãos da Constantin Filme, uma adaptação live action possa ter alguma chance de não ser sempre mais do mesmo. Até porque eles continuam insistindo em fazer produtos diferentes sempre com a mesma fórmula. E como se tem resultado tão diferente assim? Pois é, não deu certo. Deu chabu, Não funcionou. É isso aí. Vamos então aqui para o Outlast Trials. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vamos aqui para a próxima notícia. The Outlast Trials ganha trailer e anuncia beta para outubro. Vamos ver o trailer e a gente vai é, depois de ver o trailer eu vou colocar, vou ler a notícia aqui para vocês. Vamos ver só o trailer rapidinho que é bastante importante. Vamos lá. Outlast Trials trailer. Vamos ver aqui se a gente consegue achar. Isso, a gente vai ver aqui para vocês assistirem comigo, vamos lá. Um pouquinho, vou voltar do começo, vou dar tela grande e vamos lá. Opa, aí, agora vai. by dispensing of existence. <laughs> to create constant... ...and <laughs> pressure. ...feel your control. But... We got fucking law! This is an assault upon identity. What do you want from me? I got this. Establishment of the Look at that pretty face. Progress. for your own good. The final confession. Elaborate and inclusive. Rather than terse, for an even greater emphasis upon the theories of personal rebirth. The sheriff has been out to the best of this block. in the battle of the best of Political criminals. Nossos subjetos entre o literalmente fatal, dispensando de existência, com a promessa de execução. Pesado. Vamos falar um pouco dessa notícia aqui, desse jogo pesado. Após um longo período de silêncio. Aproximadamente um ano, na verdade a desenvolvedora Red Barrels finalmente revelou novidades de Outlast Trials, o próximo título de sua famosa franquia de horror, incluindo um trailer inédito revelado durante a apresentação da Open Light Life da Gamescom 2022, uma prévia mistura trechos de story gameplay dando destaque para a ambientação do jogo, uma instalação da Murkoff Corporation está executando um experimento doentio de reeducação involuntária em que os jogadores são as cobaias, um dos destaques do trailer é a violência que usa e abusa de sangue e gore para gerar momentos impactantes, algo que certamente marcará a experiência dos jogadores que passaram pelo experimento, além do trailer a desenvolvedora também anunciou um período de testas betas durante o Halloween. A jogatina começa, acontecerá entre 28 de outubro e 1 de novembro, mas as inscrições para participar ainda não estão abertas. Mais informações devem ser divulgadas em breve pela Red Barrels. As novidades são positivas e podem sugerir que a espera para a chegada do título possa estar finalmente acabando. Por enquanto, The Outlast Trials segue sem -se uma janela de lançamento, mas talvez isso, fique, talvez isso finalmente mude após o período de beta neste Halloween as plataformas também continuem definidas, sendo que o jogo está até o momento anunciado apenas para PC via Steam e Epic Games Store então a gente está seguindo aí com Outlast Trials está bastante brutal o trailer deles, e a última notícia que a gente tem hoje gente, vão curtindo, vão compartilhando vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando a Playstation compra estúdio focado em jogos mobile a Sony anunciou Nesta segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022, a compra do Savage Games Studios, a desenvolvedora focada em produções para dispositivos móveis, irá compor a família PlayStation, em meio da estratégia da Sony de trazer metade dos seus lançamentos de jogos para computadores e celulares até 2025. A Savage Games se juntará à recém-criada divisão PlayStation Studios Mobile, que opera independentemente do desenvolvimento de jogos para consoles. Dentro da divisão novata, a Sérgio irá atuar na produção de projetos baseados em propriedades intelectuais da Sony e novos lançamentos para o ambiente mobile. O estúdio trabalha atualmente em um jogo inédito de grande orçamento para celulares. O projeto não anunciado será um jogo de ação com elementos de jogo como serviço. Olha aí a de Games e o estúdio deles novo. A de Games Studio foi fundada em 2020 e constantemente trabalha trazendo jogos de grandes franquias para o mercado mobile. A desenvolvedora é reconhecida no mercado pela criatividade e capacidade de experimentar e assumir riscos em seus projetos. Qualidades que a Sony declarou que irá respeitar na postagem do blog oficial. Queremos permanecer com um estúdio pequeno e ágil, tomando suas próprias decisões, destacou Mikhail Katkov, CEO da Savage Games. Fizemos esse acordo de venda porque acreditamos que a liderança do PlayStation Studios respeita a nossa visão de como os podemos operar e ter sucesso, porque eles também não têm medo de arriscar. Tudo isso com a capacidade potencialmente de explorar o incrível catálogo da PlayStation e o fato de nos beneficiarmos do tipo de suporte que eles podem fornecer. Diz o executivo é, em sua nota. A Sony promete manter a operação nos consoles. Apesar de intensificar a presença de marca PlayStation nos computadores, a Sony garantiu a impostagem que que anunciou a compra da de que o foco da empresa continua sendo na produção para consoles. Como garantimos, antes de trazer títulos selecionados para o PC, nossos esforços, além do console, não diminuem de forma alguma nosso compromisso com a comunidade PlayStation, nem nossa paixão em continuar criando experiências incríveis para jogadores baseadas em narrativas, escreveu Herman Hulst, presidente da PlayStation Studios. O executivo da Sony definiu a incursão da empresa, além do PlayStation 5, como uma oportunidade de apresentar as propriedades intelectuais do catálogo para mais jogadores. Nossos esforços de jogos para dispositivos móveis têm sido igualmente aditivos, fornecendo mais maneiras de que as, mais pessoas se envolverem no nosso conteúdo e se esforçando para alcançar novos públicos não familiarizados com o PlayStation, argumentou o host. E essas são as notícias de hoje. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a entrevista com o Raul Esse, todo o nosso conteúdo produzido hoje. Vida longa e próspera, galera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.